Olá, professor! E aí, vamos saber como criar um rótulo? Primeiramente, verifique se a edição da disciplina está ativada. No tópico ou semana que você escolheu, clique em Acrescentar uma atividade ou recurso, localizado no canto inferior direito do tópico. Na lista de atividades e recursos, selecione o recurso Rótulo e clique em Acrescentar então será aberto um editor html aqui é possível formatar o texto digitado inserir imagens, tabelas e links externos e internos você pode configurar quando o rótulo ficará visível ou não aos seus estudantes é só selecionar a opção visível para mostrar ou ocultar e para finalizar você precisa salvar as informações inseridas e voltar para a página inicial da disciplina. É só clicar em Salvar e voltar ao curso, e caso deseje anular sua ação, clique em Cancelar. Até a próxima!